Galerinha, vim trazer esse vídeo rapidinho, bem curtinho, sem tradução, sem nada Só pra ajudar vocês a corrigirem esse bug caso vocês estiverem jogando aqui o Diablo 4 Aconteceu comigo que o HUD não apareceu nada, várias coisas estão transparentes como vocês podem ver Eu peço na internet rapidão para ver como, como arrumar, né? Só achei em inglês lá, que mudando as configurações de qualidade isso resolve, então, né? Então você muda ali tudo pro baixo, e depois sobe pro alto de novo e só diminui a qualidade de, de sombra pro baixo. Os outros não funcionam, tem que deixar ali no baixo, senão o HUD não vai ficar mostrando. Então faz isso aí, que seu jogo vai voltar ao normal, tá? Então muito obrigado por verem esse vídeo, espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa o um like aí e se inscreve aí no canal, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.